Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço eu sou Caio Nobre Estamos de volta com mais Horizons Forbidden West para vocês aqui nesse canal delicioso, galera Mais um vídeo de dica aí, agora muito interessante, cara Juntando aí franquias da nossa querida Playstation Porque nós temos uma pintura facial para Eloy do nosso querido Kratos Sim, aquela mancha vermelha que ele tem no rosto aí, vocês viram na capa aí aparecendo também e eu vou mostrar para vocês exatamente o que vocês têm que fazer para poder conseguir a pintura do nosso querido Deus da Guerra aí, galera. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e dessas dicas também que eu vou trazer para vocês aí, algumas ainda de Forbidden West. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu tô aqui no primeiro local onde nós temos que conseguir um totem de três A gente precisa pegar três totens Pra gente poder liberar essa pintura facial do Kratos Então, vou mostrar pra vocês exatamente aqui no mapa Onde a primeira está Onde o primeiro totem está, na verdade, né? A gente tem essa região aqui do mapa, ó, Um pouco mais pra cima, na esquerda A gente tem aqui o um mapa todo do Forbidden West Tem o vão O início aqui do mapa, quando a gente faz a lá embaixada A gente começa a explorar Quando a gente chega nesses confins aqui do mapa, ó Próximo aqui dessa cidade, que é de alta guarda É uma cidade que é mencionada pelos NPCs também Se vocês virem um pouco mais pra cima aqui, ó Quando vocês liberam também um pescoção, fica mais fácil de vocês enxergarem Aqui a gente tem um lugar de Heliodos Que é um local de Heliodos, aquela máquina voadora que a gente pode converter Aqui a gente tem a estufa, que se eu não me engano é a missão do Demeter Que a gente faz aqui também E é exatamente, caras, em cima aqui, ó logo acima, onde estão esses Heliodos Tem uma pequena pontezinha aqui, ó é só vocês chegarem aqui com cautela, né? Porque os zelíodontes podem te ver e te atacar aqui e tal. Eu cheguei aqui na graminha, vocês vão entrar nessa casinha aqui, pessoal, ó. E cá está o primeiro totem do Kratos, olha lá, ó. Pegar totem de guerra. É uma figura entalhada. Parece ser um deus da guerra. Ah, Elói é conhece, yes, rapaz, ó. A gente já pegou aqui a figura entalhada, que é a do deus da guerra. Eu não sei exatamente pra onde esse trem vai é que eu pra cá, lá, tótens de guerra Tá aqui o nosso querido Kratos E aí, meus amigos, nós temos que pegar mais dois totens no jogo E aí eu vou fazer o seguinte Pra não demorar demais, não alongar demais o vídeo Pra eu chegar lá na autologização Eu vou fazer um pequeno corte aqui Já no local, aí eu mostro pra vocês o ponto do mapa Qual totem é e tudo mais Assim com o terceiro e depois lá no cara com a pintura facial Beleza? Vou fazer um pequeno corte aqui, galera e cá estamos, meus amigos, ó, na localização do segundo totem que vocês precisam pegar para poder liberar a pintura facial do Kratos aí para Eloy. Mostrar para vocês aqui no mapa, ó, a gente tá na ponta do mapa do Forbidden West aqui, bem mais pro final aqui, ó. Se vocês deram uma olhada no mapa como um todo, ele tem todo o fog aqui, se vocês estiverem começando, se vocês estiverem mais ou menos no meio da campanha e tudo. Tá exatamente na última parte do mapa aqui, que vocês vão vir ainda por conta das missões principais da história, Tá exatamente nesse ponto aqui, galera, ó Onde tem uma ave tempestade Tem um lugar aqui que parece meio que uma pontezinha e tal Mas na verdade são destroços dos, dos tempos antigos, entendeu? Então é exatamente nesse ponto aqui Que vocês vão ter que pegar o segundo totem Mas vocês têm que tomar cuidado com a ave tempestade Pra não atacar vocês como já aconteceu comigo Então vamos lá Vocês vão chegar nesse ponto aqui Ó, tá logo ali o totem, ó Chega aqui bem devagarinho a ave não te ver ela acabou de me ver, a gente pega o totem aqui rapidão, ainda. ó. que esse aqui é o totem do menino. No caso é o totem aqui representando o nosso querido Atreus. E agora eu vou ter que fugir ah, dessa ave. Se parece com um menino. Pera aí, o ave, tempestade. Me, me ajuda aí, filho. Nossa, tem um carne piscina ali, Jesus Cristo. Pera. Vamos despistá-la aqui pra gente depois ir pro próximo totem. Dá pra entrar aqui? Tá me atacando. Beleza. Acho que agora dá pra gente poder fazer aqui a viagem rápida. Agora eu vou fazer mais um corte no vídeo aqui pra gente poder ir a localização do último totem e depois pro mercado lá das pinturas, beleza? Vamos lá. E cá estamos, meus amigos, ó, na localização do último totem que vocês precisam pegar para poder liberar aí a pintura facial do Kratos, ó. Aqui no mapa, ó, como vocês podem ver, é justamente nessa primeira parte do mapa aqui, tem nosso primeiro pescoção e tudo, é só vocês virem nessa primeira área do mapa, logo depois do vão, descer um pouco aqui, ó, quase nesse cornerzinho, nessa ponta que tem aqui, e aí vocês vão vir nessa ilha que tem falquinos de ácido aqui, entendeu? É exatamente na ponta da ilha aqui, ó, onde eu tô, que vocês vão chegar ali pra poder pegar esse último totem, vamos lá. Torcer para as máquinas não me verem e não me atacarem no processo. Parece fazer parte de um caldeirão. Ou será um vestígio de algum tipo de templo? Figuras Aí, entalhadas. Ó. Um deles é durão, o outro. <risos> tem uma cara antipática. Será que são irmãos? Acertou totalmente, minha filha. Eles são irmãos, sim. Nós pegamos ali agora os totens dos irmãos do God of War e já mostrou ali a questão da pintura facial que foi desbloqueada, né, pessoal? Como vocês viram. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte agora. Olha lá, ó. Pintura facial desbloqueada. Marca da guerra. Agora eu só preciso lembrar aonde que muda a pintura facial, mano. Ah, deixa eu ver. Eu acho que é numa, numa parada de inventar, essas coisas assim. Vamos lá, então, no mercador agora. Aqui pra gente poder dar uma olhada nisso com calma. Deixa eu ver uma cidade aqui. Deixa eu fazer um corte rapidão, já volto novamente, pessoal. Vamos lá. Ó, e cá estamos, galera. Eu vim aqui, ó, pra cidade de, deixa eu subir aqui. Lança Ardente, que tem um cara onde você pode aí adquirir pinturas faciais, tá? A gente olha aqui no nossa busca ali em cima lá, ó. Pinturas faciais, tem um cara ali em cima. Vamos lá. E passar ali... Mano, esse jogo é muito lindo, né, pessoal? Nossa senhora, velha! A gente vem conversar com esse cara aqui, ó, o Zoka. Vamos conversar com ele aqui agora. Nós temos aqui as pinturas faciais, algumas que a gente pode comprar e tudo, né? E um pouco mais abaixo aqui, nós temos pinturas Tenect e... Nós temos a pintura especial marca da guerra. Uma pintura lendária que a gente pode agora comprar por 10 cacos, né? Bem baratinho. E aí, vamos lá. Compramos aqui de Buenas. Deixa eu só, me af... Deixa eu só ir para um lugar aqui um pouco mais iluminado. Vamos lá, para a gente poder Porque dar uma... A daria menos água. Uma vislumbrada agora nessa maquiagem aqui. ó da Olha aí que da hora, galera. Pintura tá Nossa senhora, meu Deus do céu Esses caras estão falando aqui em cima de mim, velho Ô, oh, educação aí, mano Deixa eu ir pra um lugar aqui um pouco mais afastadinho Naqueles abrigos que a Eloy encontra Cadê os abrigos da Eloy? Abrigos da Eloy Onde estão vocês? Ah, pode ser pra cá Que a gente vai pra uma área também um pouco mais aberta Vamos lá bom que o load desse jogo é extremamente rápido, mano É lindo demais Ó Como é que tira o capacete da Eloy mesmo? Tem uma opção de tirar capacete, eu não lembro aonde, velho. Acho que é aqui, não é? Copiloto. Aqui ó, mostrar acessório de cabeça, boa. Que é o retiro. E aí está, meus amigos, a pintura facial de Kratos do God of War: em Horizon Forbidden West. Vamos aqui botar no modo foto, rapidão, só para vocês verem aqui, ó. Vai tirou a pintura facial dela, caralho. Aí, ó, marca da guerra. Olha que da hora, mano. Ela não fica toda branca, mas a parte do rosto dela que assim fica branca. E tem esse detalhe vermelho aqui que o Kratos usa também. Muito da hora esse detalhe. Com certeza eu vou usar agora, mano. Ainda mais que eu sou muito fã de God of War. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho mostrando onde encontrar essa pintura facial do Kratos de God of War em Horizon no West, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês estão achando das dicas e esperem mais vídeos destes aqui no canal, beleza pessoal? Vou ficando por aqui, um beijo pra cada um de vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos!